Eu acho que esse é um dos vídeos que vocês mais gostam, porque, meu Deus. Hoje eu vim mostrar pra vocês o que tem na minha bolsa. E eu tava olhando os outros vídeos e a minha bolsa diminuiu muito, muito. Essa é a minha bolsa atual. Ah, é da Acessory, É? Acho que é. Que é da C&A, eu comprei lá, ela tava para até... 150? Eu acho que era 150. Ou era 139? Acho que era 139. Aí eu comprei, ela tem a alça a larga, a alça larga, a alça comprida, que é de usar no ombro, e a alça curtinha, que ela é lá de madame, assim, no braço. E ela tem nada mais, nada menos que seis bolsos. E eu fiquei muito feliz, na verdade, sete. Mas, cara, eu sou a louca dos bolsos e compartimentos e bolsinhos. Então, se, quanto mais bolsinhos, ou compartimentos, ou separações, tiver... Uma bolsa, mas eu vou amar Então eu vou mostrar pra vocês o que tem na minha bolsa Essa bolsa é minha bolsa da faculdade e do trabalho Ela é minha bolsa da vida Ou seja, onde eu vou ela vai comigo Eu cheguei, tive que chegar pra trás pra enquadrar E ela é um caramelo marrom clarinho Tá meio suja porque eu uso ela todo dia Eu amo essa bolsa E ela tem esse, esse penduricalho aqui Que na real só serve pra eu me engalhar nas coisas Vamos lá Primeiro bolso tem meus olhos, meus óculos, que eu já mostrei nos outros vídeos, é o mesmo. Álcool gel e minha carteira. Minha carteira também é a mesma, não mudei. E uma caneta, que é do meu trabalho, inclusive, que eu ganhei. No segundo bolso tem comida. Minha bolsa sempre tem comida. Tem duas coisas que tem na minha bolsa é papel e comida. Só o resto. Dinheiro que é bom não tem. E sombrinha. Isso é o que tá no segundo bolso, eu acho. E meu coisinho de cabelo, que eu larguei aqui, esqueci dele aqui. E só. E é bom que assim a gente já vai limpando a bolsa, já vai tirando as tralhas. Aqui tem tudo. tudo. Tem coisas aqui que eu não, nunca usei, mas que se eu tirar daqui, eu vou precisar, entendeu? Então eu já deixei aqui que é pra não precisar E vamos lá Tem absorvente Tem, dois então, sempre vamos exatamente iguais Um é porque tá na reba da reba E aí eu comprei o outro e larguei aqui dentro Que tá no ovo Então quando acabar um eu já tô com o outro aqui Não precisava levar os dois? Não precisava Mas vai que... Deixa eu separar as coisas Tem o um rímel que eu não gosto muito que é o da Intense, se vocês quiserem que eu mostre um dia meus, meus rímels que eu gosto, falem aqui no box, que aí eu mostro pra vocês. Esse aqui eu não gosto, eu não curto ele muito, porque ele não faz basicamente nada no meu olho. Então, eu deixo aqui, porque se eu perder, se estragar por causa do sol, eu não vou ter tanta dor na consciência. Tem uma amostra de protetor solar, que é a que eu uso, que é o La Roche Antelius. Uma cartela de Neuza, ostentação de Neuza é comigo tem meu batom, que é um batom cor de boca, marronzinho que é o nossa, eu tô cega doce de leite da Natura Faces Zip, que tem um espelhinho aqui na pontinha, branco não sei se ainda tem esse que faz, ó que eu tenho tem o meu creme do rosto, que é o meu creme favorito da vida Vou falar dele qualquer dia pra vocês. Tem meu pente barra espelho. Tem, tem algo que em algum momento foi um band-aid. Creme pra mão. Em algum momento eu vou contar a história desse creme pra mão pra vocês. Segura. Tem pasta de dente, mas não tem escova de dente. Tem grampo de cabelo que tá aqui enrolado nesse plastiquinho. Tá gravando, tá? E tem remédio antialérgico. E tem um grampo de cabelo solto também, que eu acabei de achar. E aqui dentro é isso. Pois ó. É. Tem o meu crachado trabalho eu não vou mostrar, né? Tem uma lista de coisas pra fazer. Que eu não fiz. Ou que eu já fiz. Não que eu já fiz. Já fiz. Pode falar. Tem um potinho de sorinamas, que na verdade dentro tem soro. Que a queimam queima meu nariz. Megachal do aparelho. Pirulito. Mais pirulito. Meio chiclete Comida, né? Falei que ia ter comida na minha bolsa E aqui é isso Não, tem uma manta Como tem coisa aleatória na minha bolsa, né? Tá abismada Enfim, tem uma manta Porque aqui tá frio Tem feito dias frios É... Outono, mas tá com cara de inverno Então, no trabalho Ou é mega frio ou é mega quente Não tem meio termo e aí fica a Vitória tanto que botar e tirar casaco. Solução, leva a manta e tira a jaqueta, mas não tava com a manta. Minha manta é grandona. Ela é... Larga. Então dá tranquilamente pra fazer ela de cobertor. E eu faço isso no trabalho. Não é uma cena muito bonita? Não é uma cena muito bonita? Pega no meu pé? pega no meu pé. Mas eu nem tô, porque eu tô quentinha. Então... Eu vou dar... E... Tem papel com chiclete, velho, Nicho. tem a garrafinha de água, vocês sabem que eu falei em outros vídeos que eu não tomo muita água, que eu não tomava, mas eu tive que aprender a tomar, porque eu tava começando a ficar bem mal, então, tava dando muita dor de cabeça, e aí eu comecei a tomar e eu comprei essa micro garrafinha aqui, que tem acho que 200ml, acho que não chega nem a isso, é um copo basicamente, e aí eu deixo na bolsa com água. Vocês não tem noção do milagre que isso aqui opera na vida. Porque daí você não tem mais preguiça de tomar água. Tá aqui. Tem água aqui dentro. É só tomar. É só tomar, Vitória. É só tomar. E aqui terminou. E nesse último bolso tem meu pen drive, Meu estojo da faculdade. Que fica aqui. Tadinho todo socado. Tem uma caneta permanente. Permanente. Uma caneta roxa. Porque eu nem gosto de roxa, né? Eu não gosto de roxa. E tem uma caneta roxa. Tem lápis rosa. Não. O marca rosa. A minha caixinha não põe é rosa. Eu tenho tudo isso aqui de coisa colorida no estojo. E meu estojo é uma menininha. Então. Minha borracha que é roxa. E aí tem uma caneta e um... Uma lapiseira normais. E tem uma régua de 15. E é isso que tem no meu estojo. Ah, mentira. Pera. Tem um cartão de memória. Eu faço cadeira de fotografia esse semestre. Então, o pessoal da faculdade é tão chinelo que roubou os cartões de memória das câmeras. E aí, o que é o nosso material de fotografia? Levar o cartão de Memória. E se eu não deixar aqui, eu esqueço. Tem mais uma caneta rosa. Tem um folheto de uma semana, de um evento de design que rola aqui em Porto Alegre. Inclusive, vão, porque é muito bom. Tem o meu bloquinho. Gente, eu não trabalho no ortopé, Tá? Mas é que eu fui no madrugadão Quem acompanha o canal sabe E aí a gente ganhou os bloquinhos Porque eles eram o cliente Tem mais um papel Que eu não sei porque que tá aqui Ah tá, é a cola da minha pau. Lixo E é isso Tem mais um bolso, calma Calma que tá acabando E aqui tem Meu cartão do ônibus Tem uma bala, eu disse que ia ter muita comida na minha bolsa e um creme do rosto, por quê? Porque meu nariz estava descascando semana passada estava muito frio e meu nariz ficou seco, e aí o que eu fiz? Passava o um creminho quando eu sentia que estava começando a coçar, começava a coçar e eu passava o um creminho, então tá aqui mais um creminho, eu prometo que eu vou arrumar e que eu vou tirar um pouco de quinquilharia que tem aqui, prometo, juro a comida eu não vou tirar Comida não, comida fica, porque comida é vida. Se tu gostou de na minha bolsa, dá um like aqui embaixo. E se tu quiser ver mais vídeos desse tipo, eu vou deixar aqui o, a playlist com os outros vídeos que eu fiz nos anos anteriores. Um beijo e até a próxima. Tchau!